Bom pessoal, depois que vocês é, reproduzirem todo esse processo, dupla camada, assentamento, limpeza, em todas as peças, você vai ter o ambiente já pronto. tá? A gente vai dar uma acelerada aqui para vocês, mostrar ele pronto depois. E depois a gente vai fazer a aplicação do rodapé, é, tem um detalhezinho no rodapé que eu quero mostrar para vocês também. E o rejuntamento é um ponto crucial que a gente vai mostrar para vocês detalhadamente, beleza? Vou continuar aqui, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, chegou a hora, depois de todo o piso assentado, de fazer a instalação do rodapé. O rodapé já vem pronto, tá? Vem no tamanho certo. Nós vamos passar uma espuma molhada aqui para tirar o pó. Colocar a argamassa, dentear e fazer a aplicação como vocês estão vendo agora. Detalhe importantíssimo, pessoal, a cruzeta tem que ser colocada entre o piso e o rodapé para ser rejuntado posteriormente. Beleza?